Cadillacs and Dinosaur. Saudação internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Literando Jogos. Hoje vamos continuar com Cadillac Dinossauro. Então deixa aquele like e se liga que já começou. Não esqueça que seu feedback é muito importante. lembre leio todos os comentários. Se você perdeu o vídeo anterior, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. Opa, metralhadora! Ih, cuidado com o T-Rex! grosso deles! Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Toma! Doeninho de ouro É só! Obliterar! Toma! Errou! Olé! Toma essa! Opa, um rifle! E aí, tá curtindo o vídeo? Já deixou aquele like? Eu jogava esse jogo aqui num restaurante e que não cobrava ficha Se alguém aqui do Rio conhecer, comenta aí Se chamava Gruta do Barão Eu ia lá mais pra jogar Do que pra comer, de fato Já há muito tempo não existe esse restaurante Eu achei genial, porque esse jogo tá cheio de comida Toma! Então, não tinha como, dava fome E eu só vi isso em um lugar Todos os outros cobravam a ficha Se não fosse isso, eu não tinha zerado na época, não E agora... Vamos para o chefe Ih, cuidado com o cordão Ih, ó oh, o cara aí Pra cima dele Toma Vou briterar. 那不打扮了